Consideremos agora uma função f e uma função g, onde a função f é proporcionalidade direta, que está representada aqui por esta reta. Não se esqueçam que a função de proporcionalidade direta é uma reta que passa na origem do referencial. E temos também uma outra função, que é a função g, que é esta que está aqui, que é um hiperlo, que é uma função de proporcionalidade inversa. inversa. Damos também um ponto, que é o ponto de coordenadas 1, 4, que está aqui representado, e que este ponto é comum tanto à função f como à função g. E pedem para determinar a função algébrica de f e de g. Então vamos lá por partes. Vamos primeiro debruçar sobre a função de proporcionalidade direta, que é a função f. Então, a função proporcionalidade direta é uma função do tipo f igual a kx, onde o k é a minha constante de proporcionalidade direta. E como é que se calcula essa constante? Se soubermos uma coordenada de um ponto, é sempre o valor do y a dividir pelo valor do x, é o quociente entre estas duas. Então, no nosso caso, é-nos dado o ponto A. E então, como A é igual a 4,1. Então, a minha constante de proporcionalidade ficará 1 a dividir por 4. Já tenho a constante de proporcionalidade, já sei qual é o tipo de função para representar a função de proporcionalidade direta. Então, vem que o f de x é igual a, vou apagar aqui porque está um bocadinho à frente, o f de x é igual a 1 quarto de x, isto é, f de x igual a x sobre 4. Vamos agora fazer o mesmo raciocínio, mas agora para a outra função, a função g. Então, temos agora uma função g de proporcionalidade inversa e também já sabemos que uma função de personalidade g é representada por g de x igual a k sobre x. Da mesma forma, eu sei que a constante de proporcionalidade inversa é igual ao produto, a multiplicação entre o valor do x... E o valor do y. Como o ponto A é comum também a é esta função G, eu tenho que a minha constante há de ser 4 vezes 1, que é igual a 4. Logo, perante isto, já tenho que o B de x vai ser igual a 4 sobre x. O que é que nós fizemos aqui? Substituímos aqui, então ver, o k sobre x. Este k é a constante de proporcionalidade que nós calculamos e que deu What?